Do Teatro Amazonas com eles, que nós batemos os pés, e então tem é uma forma que a gente, que eu estou dizendo ali: estamos aqui, parentes, vocês sofreram por causa dessa construção, mas nós estamos aqui, vamos continuar aqui lutando e vamos continuar aqui resistindo. Como foi que eu construí tudo isso, né? Ah, vamos, é, eu pensei assim: vamos gravar nas comunidades indígenas, e depois eu pensei, por que não no Teatro Amazonas? Por que, que eu não posso gravar no Teatro Amazônia? Por que, que eu não posso lançar no Teatro Amazonas? E por que que eu não posso cantar? Por que... Por, porque, porque eu sou índia que eu não vou cantar ali. Eu tinha sete anos de idade quando eu saí da aldeia e vim, mora, vim morar aqui em Manaus. E da forma que as pessoas viam o nosso trabalho, não só os grupos, é, mas via dança, o canto, assim que o olhar de não indígena aquilo lá mexeu muito comigo por olhar com preconceito. Isso que me dava mais força. Não, não vou parar por aqui. Não é isso que vai me atingir, né? Isso ao contrário vai me dar força. Né, so. vou... 네 tentar mudar esse olhar então quando eu resolvi adaptar os meus vestidos né, eu comecei a fazer novo cantar assim, porque eu sou uma menina que saiu da aldeia novinha, mas eu cresci na cidade, então eu tenho outra visão, então eu quero que as pessoas me respeitem desse jeito, claro não fugindo do que eu sou mas eu queria cantar do meu jeito, né, usando o vestido, por que, que eu não posso fazer isso por que, que eles acham que a gente só tem que é, vestir de Tanga, so chorar, noe, ore, noe, E... Mm. Cunha povo muito musical Eu aprendi desde pequenininha com a minha mãe né? Assim como a minha mãe aprendeu com a minha avó Minha avó também cantava Porque ela aprendeu com seus antepassados Eu quero dizer para os parentes Que nós, através do canto, da da dança É isso que nos dá força para lutar pela nossa terras, pelos nossos territórios Pelos nossos rios Para não deixarem poluir mais nossos rios A nossa floresta e Tudo isso que foi me dando força e quando eu entrei no palco do Teatro Amazona, eu me senti como se eu estivesse na aldeia, uma maloca grande, a gente dançando junto, sabe? E aquilo lá, eu pensei, essa mensagem, eu espero que meus parentes entendam, que, que é uma força, entender que a gente não tem que ter medo de dizer quem nós somos. Muito obrigada, parentes. Muito gra muito gra